Não, eu, a televisão tradicional, em que há uma escala de programas e é a determinada hora e que nós vamos ver, essa, ainda existe, mas deixará de existir, acredito eu, ou deixará de ser consumida à escala que já foi. Eu, eu, por opção, já há alguns anos que não vejo televisão, aproveito o meu tempo para, para fazer outras coisas, a única coisa que vejo é e consumo conteúdos um, online, nomeadamente séries e, e, e vídeos, e um ou outro programa, um outro documentário que, que me interessa ver e até por questões profissionais. Um, a televisão, como ela existiu, um, não deixará de existir, até porque... Um, eu acredito e, uh, e uh, os meios da televisão e canais, etc, uh, o principal são os conteúdos e conteúdos de vídeo e, e eles têm uma vantagem e um know-how gigante relativamente a todas as outras pessoas e todos os outros meios uh, que, se o souberem aproveitar, conseguem estar sempre à frente. Agora, o que se tem assistido, acho eu, é não saberem aproveitar. É, é quem está à frente desses, desses meios e dos canais de televisão, por exemplo, um, está a ver aqui uma transformação muito grande. Um, e, e a forma como as, como as pessoas consomem os conteúdos é diferente, mas continuam a consumir conteúdos, e nomeadamente o conteúdo de vídeo é uh, rei e senhor e vai continuar a ser e é o principal formato de conteúdo, e, e, e há dados disso, e em um ou dois anos, o, o vídeo não, não tenho de, de cabeça, mas o, o, a, quantidade, o, a quantidade de conteúdo de vídeo vai ser não sei quantas vezes superior a qualquer outro, a texto e imagem na, na internet, portanto, o vídeo é rei, e vai continuar a ser rei, vamos ver agora em 2018. Um, um crescimento ainda maior, com, com a entrada do Facebook no último ano e meio, com os lives, com a, a, a, o, o incentivar a produção de conteúdos de vídeo, o Facebook vai se tornar, uh, e, e vamos ver, vai ser interessante ver aqui a luta Facebook YouTube, uh, e Youtube, e o Youtube adormeceu muito, e vamos lá ver se consegue uh, não se deixar derrotar pelo, pelo Facebook. É uma luta interessante de ver e, e, e vai, o conteúdo do vídeo vai ser uma, uma grande necessidade de profissionais, de pessoas, de empresas e, hum, e, e as pessoas vão, é o conteúdo preferido para, para se consumir, mesmo nos telemóveis, continua a ser relativamente a, a Instagram. É engraçado e, e um, a falar em, em redes sociais específicas e, e no caso do Instagram, eu costumo fazer isto e gosto de, primeiro de observar quando ando na rua, no metro, na, etc, olhar e, e espreitar, fazer uma coisa feia, espreitar para o telemóvel as pessoas a ver o que é que elas estão a fazer e, e, e ver-se claramente, e nomeadamente no, no setor de mais jovem, de teenagers e 20 e até 30 e que, Instagram, Facebook, uh, WhatsApp e Messenger, são, uh, sendo que o WhatsApp e Messenger podem ser chamadas e, e são incluídas aqui em redes sociais, mas há, há o fenómeno do messaging que tem, tem crescido exponencialmente também nos últimos dois anos e vai continuar. Um, e, e, e os conteúdos, o vídeo a ser claramente rei, em formatos mais curtos, em formatos mais longos, mas claramente que vai dominar, em termos de, de tipo de formato, vai dominar a internet nos próximos tempos.